família, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e solta a vinheta que tem. Rabbitão no chão, vai com, vai com, Rabbitão, vai com, no chão, vai com, vai com, Rabbitão, vai com, Rabbitão no chão. Apoia como você pode ver pelo título do vídeo mano, hoje eu vou mostrar para vocês. As lupas mais chave para você encostar no baile funk. Fazendo quase uma série só falando das roupas chave, tá ligado? Se você não viu os vídeos passado eu fiz os tênis mais chave. tutorial de como você ficar chave gastando pouco. Se você não viu os dois vídeos, assiste aqui. Depois você pode lá pro conferir. Bom, rapaziada, sem mais delongas, vamos começar aqui com, com a dica das lupas mais chaves você pode estar usando. Rapaziada, pra uma luva chave, mano, tem que ser da marca da Oakley, mano. Que a, a Juliette da marca da Oakley são as mais chaves que tem, mano. E vocês têm Juliette de outra marca, tá ligado? Mas a que eu conheço pelo menos é da Oakley. Os funkeiros abraçam a Oakley com tudo, pela lente dele ser bem diferenciada, tá ligado? Que é a Oakley. Juliette, mano, você pode usar no baile funk, cê é louco. Nos, nos bailes de SP, mano, todo mundo. Não pode o baile de SP ser é uma luta. Por de SP, mano, comenta aí, hashtag SP. Uh, só tenho três Juliette. Eu tenho essa vermelha que eu comprei não faz muito tempo não. Essa aqui já é meio antiguinha. Essa aqui eu usei no vídeo do Beijando Desconhecidas. Quem sabe sabe, tá ligado? Eu usei essa daqui no Beijando Desconhecidas. Ela já é meio velhinha assim, mas tá ligado. Ela tá meio Xoxa, mas tá ligado. Nós usa ainda. Aí, mano, é o seguinte, eu tenho essa daqui. Ah, Lucas, cadê a lente? Não faço a menor ideia. Sei de ver funkeiro usando o Juliette sem lente, mano. E até que não fica tão feio assim. Bom, rapaziada, como você pode ver na lente aqui, mano, já dá pra ver que não é original, mano. Mas, tipo assim, se for comprar original, compra aquela com o reflexo reto, mano. Que dá pra ver que o reflexo aqui é normal. Tá refletindo a luz ali, normal. Mas olha essa aqui da foto, mano, como a, a, ele reflete a lente diferente, mano. Então se você for pegar, mano, pega uma dessa que fica bem melhor, mano Tá ligado, ó É, diferente. é, é outro negócio, mano É que eu ainda não tive a oportunidade de comprar a original Porque tá ligado que o bagulho é caro sou muito da Juliette, da Oca e da linha X-Metal, mano Como você pode ver, eu só, eu só, eu só tive dessas, mano Todas essas daqui são da, da Lynx Metal, tá ligado? Esses, desse, desse jeito aqui são da Lynx Metal. Rapaziada, outra também muito chave é a Romeo 2.0, mano. Essa aqui tem tá uma chave dela. Né? Tem tá uma foto dela aqui. Ela não tem essa partinha de baixo, tá ligado? Aí, aí mano, é outro bagulho que fica tá muito chave. Você não tá ligado? liga lá e procura uma Romeo 2, que é uma Juliette, só que sem essa parte de baixo, mano. E, mano, outra lupa que também é muito chave, mano, é aquela tá ligado ela se popularizou acho que esses dias e não faz muito tempo não aquela lá que parece aquela de ciclista tá ligado grandona vou deixar uma foto aqui pra vocês verem que é essa tio essa daí eu não curti muito particularmente nem ficou feio eu não gostei muito mas você pode experimentar esse se você se você ficar bem aí com a Juliette você pode usar mano que é muito chave também e não ficou muito bem se você ficar bem é chave, você pode usar, demorou? Ele tá levando um dinheiro pra nós, né, mano? Que se não fosse nós, funkeiro, comprando os óculos dela, acho que não tinha virado não, hein? Rapaziada, se vocês viram lá, mano, no meu Instagram, que provavelmente você não me segue, por isso você não sabe, eu direto posto umas fotinhas chave lá com a Juliette, mano, dando várias dicas, várias dicas de como você pode ficar chave. Se liga nessa fotinha aqui, Chavona, né, mano, com 12 molas, vento é louco. Segue lá no Insta, mano, que lá só tem foto de qualidade, é louco. Já se inscreve no canal se você não for inscrito, ative o sininho das notificações que é muito importante, rapaziada. E deixe seu like, mano, que estão rumo a 2k de inscritos, mano, que vai ter uma surpresa muito grande pra ela bater 2k. Então se inscreve e vamos bater essa meta o mais rápido possível, eu tô muito feliz. Cara, tá ligado, né, mano, se você for comprar uma Juliette, tenta procurar uma, uma lupa Juliette um pouquinho mais cara, mano, porque, sei lá, mano, o preço que eu paguei nessas duas dava pra ter comprado uma original que ficava, dez 10 vezes melhor, você tá ligado, né? Deixar a foto aqui que eu tinha mostrado no início do vídeo pra vocês, mano. Que é outro negócio, tio. É outra perspectiva. E. Quem chegar de perto, você já vai ver que o bagulho é. O bagulho é original, mano. Já fala, já. Você já vai ganhar um. A sua imagem já vai ser diferente lá no baile, na escola. Onde você quiser colocar a Juliette, vai dar outra imagem. você é louco. Rapaziada, não sai do vídeo, mano. Não sai do vídeo. Se você não deixou seu like, se inscreve no canal, ativou o sininho e no Instagram. Fico até aqui no vídeo. Comenta a hashtag Juliette. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.